O Tribunal Superior do Trabalho lançou uma campanha educativa contra o assédio moral. Uma cartilha e vários vídeos fazem parte do material que tem o objetivo de identificar situações de abusos no ambiente de trabalho que causam doença física e psicológica. No ano passado, mais de 56 mil ações foram ajuizadas na Justiça do Trabalho. A vara do trabalho de Confresa condenou uma empresa de transporte por discriminar uma homossexual durante o trabalho. Segundo a decisão, a trabalhadora comprovou que recebia tratamento agressivo. Era constantemente humilhada, além de ser obrigada a fazer atividades de trabalhadores homens. A empresa foi condenada a pagar R$ 5 mil reais por dano moral à funcionária. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso quer a sua opinião sobre o site da instituição. Para isso, clique no banner e responda cinco perguntas. Quem participa não tem a identidade revelada. Acesse o portal do TRT e colabore com sugestões.